que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. O PDI é um documento legal que orienta a instituição de ensino em sua política de desenvolvimento para alcançar a sua sustentabilidade e eficácia. Ele define o perfil da instituição, descreve as estruturas organizacionais e físicas do instituto, Traça metas e objetivos a serem alcançados pela instituição nos próximos cinco anos. Aponta estratégias para superar desafios internos e externos e auxilia na avaliação de planos, programas e ações desenvolvidas pelo IEFSU de Minas, possibilitando realizar alterações quando necessário. Construir o um novo PDI é planejar estrategicamente a trajetória de crescimento do IEF Sul de Minas e deve ser feito com a contribuição de gestores, servidores, alunos e comunidade, garantindo assim uma instituição de ensino democrática e de qualidade para todo o Sul de Minas Gerais. Música